Olá, eu sou Gilberto Subba, fundador do Vida Magni, e agora eu vou te contar um pouco do que eu aprendi sobre a vida fora da caixa. Acredito que todos queremos evoluir, crescer e aprender, contribuir de alguma maneira para que possamos viver com mais qualidade de vida e felicidade. Eu acredito que cada pessoa tem o seu talento único, a sua contribuição específica para tornar esse mundo um lugar melhor para todos. Eu acredito que um requisito para a felicidade verdadeira é ser capaz de localizar dentro de si este talento, lapidar esse talento e oferecer esse talento. O meu é aprender, experimentar, compartilhar meu aprendizado da maneira mais simples e clara possível. Mais especificamente, aprender sobre desenvolvimento pessoal sustentável. Este que é outro requisito para a felicidade. Aprender sobre como cultivar o desenvolvimento pessoal sustentável e sobre como inspirar o indivíduo para que faça esse investimento em si mesmo. Autoconhecimento, autoliderança, autogestão. Isso vai alavancar a performance pessoal, o desempenho profissional, ter uma vida mais produtiva, com um relacionamento saudável, ser mais feliz. Hoje eu tenho como certeza de que a base do desenvolvimento pessoal sustentável é esse tripé de autoconhecimento, autoliderança e autogestão. E este é um precioso conhecimento para qualquer pessoa, que com o desenvolvimento pessoal sustentável você pode fazer escolhas mais assertivas na sua vida e realmente tornar-se dono da sua vida, ou seja, realmente ser livre. Sem autoconhecimento, você perde a capacidade de ação e fica cheio de dúvidas, em um emaranhado de informações e se torna prisioneiro dos comportamentos reativos. Sem autoliderança, você perde a capacidade de decisão e se torna prisioneiro do meio, fica inseguro, altamente influenciável e acaba se perdendo no caminho. Sem autogestão, você perde a consistência e se torna prisioneiro das circunstâncias. Não consegue terminar o que começa e se desgasta, andando em ciclos se torna um fazedor de coisas, ou seja, autoconhecimento para saber o que você quer, autoliderança para decidir com o mínimo de indução possível e autogestão para você fazer o que decidiu. Enfim, sem desenvolvimento pessoal sustentável, você perde a capacidade de ação, de decisão, de consistência e se torna prisioneiro de uma cultura de consumo, que resolve suas dúvidas, medos e culpas adquirindo coisas que no fim sempre acabam em frustração, ansiedade, estresse, depressão, sem liberdade psíquica sequer para desfrutar de prazeres que o dinheiro pode comprar. Acredito que não é possível ser feliz de verdade sem desenvolvimento pessoal sustentável. E não consigo ver uma pessoa triste e frustrada sendo capaz de contribuir para um mundo mais equilibrado e feliz. Assim sendo, tenho para mim que cultivar o crescimento contínuo, é uma tarefa nobre e fundamental, e que afeta absolutamente tudo o que está ao seu redor. Faço o que posso diariamente para dar à minha mente e ao meu coração as melhores condições para que possam se manifestar com equilíbrio. Hoje eu sei disso, mas nem sempre foi assim. Eu passei a minha infância e adolescência muito conflitante. Escassez de recursos, conflitos familiares, sofri com falta de autoconfiança, baixa autoestima, Oscilava entre fases de revolta e teimosia e sentimentos de impotência e exclusão. Eu saí de casa aos 16 anos e passei a sobreviver sozinha nesse mundo. A vida definitivamente não era alegre. Estava mais para um campo de batalha frustrante onde sobrevivia um sonhador solitário. Até que li uma frase que me fez refletir. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Do Albert Einstein. Comecei a avaliar a minha vida para descobrir o que eu precisava mudar. Ficar culpando o destino, os outros e as circunstâncias não estava adiantando nada. Até então, leitura era raríssima e apenas entretenimento. Estudo era para passar na prova e satisfação era conforto e prazer. Eu nunca tinha percebido que a qualidade daquilo que eu aprendia afetava diretamente os meus comportamentos, meus estados emocionais, o funcionamento da minha mente e a minha qualidade de vida. Assim, a partir deste insight, eu iniciei minha busca. Primeiro, na autoajuda moderna, esta que ensina o poder infinito da mente e o pensamento positivo. Referências importantes, mas eu logo percebi que estavam incompletas, pois falam de um problema universal e propõe uma solução calcada no senso comum, onde o leitor sai satisfeito por ver escrito aquilo que ele pensa. Nessa busca eu me deparei com outra frase que me impactou profundamente conhece-te a ti mesmo, tempo de Apolo em Delfos. Assim eu busquei estudar diversas perspectivas sobre desenvolvimento humano, artes marciais, meditação, psicologia, filosofia clássica, coaching, neurociência e fui coletando conhecimentos em minhas experiências profissionais, em vendas, produtividade, liderança, comunicação, empreendedorismo, testando e aprendendo a separar o que é falso do que é real. Eu fui descobrindo um caminho para me desenvolver com qualidade. Mudar a qualidade dos meus conhecimentos transformou a minha vida pessoalmente, de dentro para fora. Fui percebendo os comportamentos limitantes, os estados emocionais negativos desaparecerem gradativamente. A minha mente se tornar cada vez mais clara, a minha capacidade de expressão se tornar cada vez mais precisa. Eu fui realmente tocado pelo poder do crescimento contínuo. Eu desenvolvi um grande amor pela arte de transformar informações e experiências em conhecimento para o desenvolvimento pessoal sustentável. E veja você, os comportamentos limitantes, os estados emocionais que tanto me castigaram durante muitos anos, na verdade foram bênçãos que me ensinaram o valor do autoconhecimento, da autoliderança e da autogestão. Mais do que isso, me permitiram desenvolver os meus talentos, os meus valores e hoje ter algo para oferecer para o mundo. Um conhecimento que funciona, que gera impacto positivo na vida de milhares de pessoas. Esse meu cantinho virtual é um portal para as diferentes contribuições que ofereço para o mundo. Em 2009, eu fundei a Vida Magni para levar qualidade de vida às empresas com serviços de ginástica laboral, massagem e ergonomia. Hoje, a Vida Magni é uma empresa que possibilita desenvolver profissionalmente o meu propósito. Eu ofereço palestras, cursos e treinamento para pessoas, grupos e empresas. E sempre busco entregar o melhor do que reunir sobre desenvolvimento pessoal sustentável. A filosofia, a neurociência e as ferramentas de desenvolvimento pessoal. Da filosofia, eu reuni os métodos de desenvolvimento dos grandes pensadores da humanidade. Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Confúcio, Siddhartha, Leonardo da Vinci. Que sempre priorizam o aspecto humano e sustentável nos seus métodos para modificar a cultura mental e os paradigmas. Da neurociência, aprendi os sistemas cerebrais, a neurociência comportamental, para entender o temperamento e alinhar comportamentos com os interesses e os objetivos. E as ferramentas de desenvolvimento pessoal ajudam a organizar as ações e otimizar os pensamentos para os resultados desejados. São técnicas para treinamento de atletas de alta performance e ferramentas de gestão empresarial adaptadas para o desenvolvimento pessoal sustentável. Em 2017, eu criei um curso avançado sobre desenvolvimento pessoal sustentável, o Auto liderança, que tem o objetivo de transmitir as principais dicas e conceitos que coletei ao longo dos meus 20 anos de estudo, para ajudar as pessoas que querem elaborar um planejamento estratégico pessoal, reduzir a interferência externa e assumir o controle da sua vida. Mas de todos os projetos que eu pude participar, sem dúvida, o que mais me encanta é o da vida, o meu filho que me inspira o amor verdadeiro. Para você, dedico o meu trabalho, querido Guerreiro.